Bora fazer o um evento sazonal. Hoje a gente vai pegar o Koenigsegg e a Lamborghini Galar do Spider. Vamos fazer os mais sáceis. Deixa eu ver o que tem na loja do Forza a Camisa do Horizon 2. Muita vi o S2000 que te mandei ontem. Ó, vamos começar aqui pelos mais sáceis. Aqui, ó. Um radar de velocidade... Uma... É uma área de velocidade, né? Tem que ser um carro S2. A gente tem que passar 270, né? Beleza. Vamos começar daqui. Bora, bora. 270. É 270. É 270. Cadê é aqui, é aqui A 300 a média Você 300 Ah, essa aqui todo mundo conhece, né? Menos eu Tem essas Serraris aqui, ó Tunagem compartilhada, tá? Vamos ver o próximo aqui, meu, meu considerado Tem essa outra Ixi, é na terra Aqui tem que ser uma Lamborghini Classe S2, hein? Classe S1, quer dizer. Lamborghini Classe S1. Vamos lá, minha... Lamborghini Veneno. É 160, né? Ih, cortei caminho. Não deu problema. Obrigado pelo Prime. Muito obrigado, meu querido. Deus abençoe. Vai dar. Vai, aumenta, aumenta, aumenta, aumenta, aumenta. 161. É melhor ir daqui para lá, né? Do que de lá para cá. Vamos ver qual que é o próximo aqui, ó. Área de velocidade tem que ser o quê? Um Bugatti classe S2. Meu Deus, tem que passar aqui com a média de 209. Ai, ai. A Mi 50 Ti, ela, ela é... Ela é honesta, nessa né, placa. Trabalhando sozinha, tá? Agora se for pra fazer, ah, vou fazer live e jogar ao mesmo tempo aí complica. Bugatão, bugatão. Bugatão aqui, ó, tá compartilhado, viu gente, a tonagem dele. Qual que é o próximo aqui, meu considerado? Agora são as corridas. Vamos começar logo com essa corrida aqui, gente, ó. Esse campeonato aqui, vamos lá classear. Bora entrar no evento aqui, continuar. Eu compartilhar a tonagem dessa Ferrari aqui, viu gente? É evento de Ferrari. Essa aqui é boa também, 7,4 de manobra, hein? Eu vou com ela. Bora lá. Ó, hoje, hoje, eu... A gente tá vendo que na classe S1, o pessoal só tá correndo com aquela... Com Viper, que é um carro maravilhoso, carro muito top. Só que assim, eu acho que deveria ter mais carros com o mesmo desempenho do Viper, né? Pra gente dar uma diversificada. Porque senão vai saturar. Vai ficar igual a expansão da Hot Wheels que só anda de Jaguar, né? Aí hoje eu mandei uma mensagem pro Mike Brown, é, lá Marquei no Twitter o Mike Brown, suporte do Forza e a Playground Games, que é a desenvolvedora. Eu eu falei para eles que tinha que ter mais filtros, né? Um filtro onde você poderia pelo menos é, colocar carros AWD e RWD, porque a gente é obrigado, né? A maioria dos carros aqui a gente tem que utilizar a transmissão nas quatro rodas. Então, eu acho que deveria ter essa divisão. Aí eu comentei lá no, no no twitter quem quem tem twitter deixa um joinha lá e é, eu ainda falei que eu, eu falei que eles eram mais criativos antigamente já já teve eles já foram mais criativos e aí Giovanni beleza salve tranquilidade mais tarde eu vou, vou pegar para sei lá Beleza. É, é isso. Eu, eu reclamei lá, porque, velho, pelo amor de Deus, né? Tá muito desequilibrado, cara. A classe que eu tô achando mais da hora de jogar é a classe A. Ela tá mais equilibrada. Os carros, lógico, tem aqueles mega pelão, mas... Por exemplo, um Ford, um Ford Focus RS, por exemplo, ele dá um trabalho pro pessoal do RWD, principalmente em curva em pista que tem bastante curvas, mas mesmo assim, por exemplo, o Fox, ele tem 1.500 quilos e 500 de potência, aí um carro RWD tem 1.100 quilos e 1.300 de potência. A diferença é muito grande, pô. Boa tarde, Jason. Tudo bom? Obrigadão, viu Alan, pelos beats. BRKS, Vitor, obrigado pelo Prime. Baraúna, obrigado pelo Prime. Jason também ontem hein? deixou um Primezão. Vamos ver aqui a próxima corrida aqui, ó. Essa aqui é uma corrida de velocidade crasse. A tem que ser Honda Civic. Bora entrar no evento aqui. Ó, tá compartilhado Honda Civic Type R2018. Se eu não me engano, tem essa corrida, é, mais uma corrida, né? Tem mais uma corrida. Aí depois da próxima corrida, a gente vai fazer os outros eventos que é mais fácil pra pegar o Aguera. Tomara que o Aguera seja bom, o Aguera. Nossa, esse aerofólio aqui tá no Horizon 1, velho. Eu ia começar a gravar Horizon 2, só que... Meu quarto à tarde é tão quente que, nossa, eu não sei se eu dou conta de ficar no quarto aqui é, é, duas horas gravando. Só se eu acordar bem cedo, né? dar cedo, né? às sete da manhã. Esse calosão que faz em Goiânia, ele acaba com o meu trabalho. Né? Mas eu vou dar um jeito nele. esse rondinho é bonito né só esse aerofólio do fuso aqui ficou horroroso mas não tem como né tem que usar eu vou comprar um ar condicionado ah, um ar condicionado um ar não assim é por isso que eu quero reformar o quarto meu deixar ele bem lacradinho é fazer com que ele é, não absorva calor entendeu? para ter economia na hora que eu estiver colocando ar-condicionado, entendeu? É por isso que eu, eu vou ficar de olho nesses detalhes para economizar. E se eu fizer trazer um ar-condicionado para cá com a janela que eu tenho aqui, que é aquela janela de metal que tem uns buraquinhos... É, tem outra janela ali que, que tem um, um, uma. dá para sair o ar também. E no teto aqui é um pouco baixo desse quartinho que eu arrumei, que foi o estúdio. Aí, é, aí a energia vem cara. Agora se eu aumentar o, a altura do quarto, lacrar bem, trocar a janela, aí já economiza muito em questão de calor. Vou fazer um bagulho louco aqui, eu vou gastar um dinheiro Mas depois que eu gastar esse dinheiro e arrumar tudo Aí eu vou trabalhar igual, caralho Vai ser top demais eu vou gastar dinheiro, viu? Prepara o alombar a, a gente já ganhou aqui o Koenigsegg A gente já ganhou esse, esse, esse carro horroroso Que tá na capa dos 10 anos, esse Xing Ling aqui vergonha. Vamos ver aqui qual o próximo evento aqui. Ah, tem mais uma corrida de rua agora. Vamos lá. Classe B Hot Hat. Bora entrar aqui no evento aqui, ó. Classe B. Ó, oh, tá compartilhado esse Fiesta aqui. É pneu de rali, tá? Mas dá pra andar com ele de boa. 5,6 de manobra. Bora lá, bora, bora lá. Vamos. Vamos. É, esse carro aqui tá com pneu off-road, né? Não é um pneu de rally, mas... Dá pra segurar. O um negócio é que ele tá limitando muito rápido, hein? Ele tá... Acho que tá no máximo, né? Que tá 207, porque é... É carro de rally. Mas... Ele ganha. Eu consigo. Eu fiz um golfão. Pneu de drag. R32. Mas só que a pista tá molhada É o bicho vira sabão né? Ó, E aquele Mini Cooper lá, né? De DLC, não tampou, né? Cuidado Os carrinhos do Forzinha Tá tudo manco Tudo manco Meu Deus, Mike Brown não muita coisa no, no próximo Moraes. Eles vão demorar para lançar o próximo. Hum. Então é que a, a expansão vai ficar para fevereiro ou janeiro, né? Acho que vai ficar lá para fevereiro. É porque eles vão entrar de férias, né? Tem a férias de final de ano da Playground, que a gente fica abandonado que nem no, no ano passado que a gente ficou as corridas de rua não tinha farol e tava um apagão e a, a o modo online também tava péssimo péssimo ah, tinha cinco corridas eles tiraram o modo, opa beleza mal beleza as corridas de rua as corridas né do modo online tinha cinco corridas que era maravilhoso Aí o que, que eles fizeram? Eles tiraram as cinco corridas, colocou só três. Mas os caras é, é, não sabem fazer nada, né? Nossa, aquela época lá no segundo, acho que foi. Ficou mais de um mês. Ficou mais de um mês é, com o jogo. As corridas de rua estavam escurão. Aí o problema. E era corrida de velocidade também, ficava muito escuro. Não dava pra enxergar nada e não tinha farol aí e a gente não tinha a opção de escolher também né se a gente queria correr, passear, esse corrido de velocidade nossa isso isso foi um um febef que eles deram que eles deram na nossa cara a gente todo raipado chegou na hora nos entregaram não é à toa que o Gavin Rayabu Gavin Rayabu um dos fundadores do Forza Horizon que fez o Forza Horizon 1 pediu demissão no mês de janeiro desse ano, porque ele, virou, ele viu a cagada e falou não quero fazer parte dessa bomba não tô fora ele saiu fora não falaram o motivo mas eu acredito que foi por conta disso eu acho que o pessoal quis mexer lá ele não concordou e não, tô fora Agora é o quê? Ah, agora a gente vai fazer os mais fáceis. A gente tem que tirar uma foto da Huracan 2014, tá? Que não vê a edição Forza. Galera, é bem aqui, ó. Tá vendo aqui a, a, a rua do vulcão, que sobe lá pro vulcão? É bem pra cá, ó. É bem aqui, mais ou menos, ó. Tem uns colecionáveis aqui, né? É aqui, ó. Essa, essa é o Huracan, não é? Prontinho, prontinho, prontinho. Vamos ver qual que é o próximo aqui. Ah, colecionável. A gente tem que bater em 10 placas do Forza Horizon, tá? Uh! Obrigado, Matheus. Olha o hype trem. Ó, tem uma aqui. Achamos uma. Duas. Achei duas. A terceira. Se eu entrar na garagem e depois sair, ela reseta de novo. Aí você vai e pega lá tudo de novo. Vamos fazer o Forzatom, gente? A gente já obteve a Lamborghini, né? Agora a gente tem que fazer o quê? Dirija 8 km com a Lamborghini, beleza? Eu vou ficar nessa rodovia aqui, eu vou marcar até nessa ponta aqui para ver quantos quilômetros são. Ó, oh, completou, completou, hein? Andamos aqui 8 km. Qual que é o próximo aqui? Marque uma pontuação de 100 habilidades? Só isso? Eu vou ficar fazendo drift aqui, gente, nesse aeroporto aqui, ó. Aí, se você quiser, você pode é, comprar as maestrias, né? Pra você aumentar mais rápido os seus pontos. Aí você pode ficar aqui igual um maluco, né? Apertando o freio de mão e girando e cantarolando. É isso aí. É só ficar fazendo o drift aqui no meio do nada que vai dar certo. Pronto. Qual que é o próximo? Ganhe 5 estrelas em áreas de velocidade? 5 estrelas? Não, qualquer área. Vamos nessa área aqui, ó. Vamos nessa área aqui. Pera aí, tem que ser é, cinco, cinco estrelas, né? Então a gente pode ficar repetindo isso aqui, indo e voltando até completar, até aparecer a mensagenzinha, viu gente? Beleza, completamos isso aqui. Vamos fazer a corrida online agora? Bora lá. Bora aí, bora aí, Lucas. Bora aí, Lucas. Oiê! Oiê, velho. Oiê, brabo, hein? Olha o boot do lado de fora da pista. Ai, meu Deus do céu, velho. What the hell. Quebeu tomar. Olha que misera, velho. Bicho. Eu sou de sua equipe, ô cabeça de ovo. Quem é esse cara? É bravo brabo do tá, Vamos lá, vamos <risos> lá. Eita, lasqueira! Uh. Eu estou precisando de overclock, viu, viu, Jack? A concentração caiu. Ai! Caraca, velho. Eu tô doido pra perder o cheque. Eu não quero tomar energético mais, sabe? Aí tem que lançar uma U, velho. Eu não desses não? Ué, cadê minha equipe? Saúde todo mundo. Ué, só tem dois? Ué, que ca... os caras caiu. Da certeza que os caras caiu, nós estava ganhando. É, servidor. Já aconteceu comigo uma vez. Ó, terminamos aqui, pegamos a galardo, né, terminamos o evento sazonal. Quem for comprar o overclock aí, não esqueça de usar o meu cupom que tá na descrição. Quem é novo no canal, na descrição tem uma lista de dicas para iniciantes.